CAPÍTULO VI, COMEÇANDO BEM Para dar continuidade aos seus ingênuos planos de derrubar seu companheiro de escritório através da conquista do apoio das suas outras colegas de Lides Forenses, Marcelo deliberou que, a partir daquela semana, passaria a ir com seu próprio carro até o centro da cidade, deixando-o estrategicamente posicionado em estacionamento próximo para que, em qualquer necessidade de trabalho, a célebre Karuna pudesse fazer parte de suas táticas de aproximação, levando uma das suas futuras amigas até o fórum ou a qualquer outro lugar que se fizesse necessário. Para os serviços mais simples, o escritório contava com inúmeros jovens que serviam de apoiadores do trabalho que lá se desenvolvia. No entanto, fossem como serviçais ou até mesmo como estagiários, havia tarefas que não poderiam deixar de ser feitas pelo próprio advogado. Assim, pensava Marcelo, Estaria ele melhor armado se o veículo pudesse lhe corresponder aos intentos, aproveitando qualquer ocasião para facultar a aproximação desejada dentro de seus planos. Marisa não vai saber mesmo, e por isso não teria problemas com seus ciúmes ou com perguntas inconvenientes. Afinal, como sempre deixava o carro no metrô, ela nunca poderia ter conhecimento da alteração de minha rotina. Era a conversa que mantinha consigo mesmo. Relembrava a conduta indiferente da esposa e o sonho estranho que tivera dias antes, no qual estivera sendo desbancado pelo assédio arrojado de Glauco, naquele ambiente que mais se parecia com a pista de dança na boate, onde costumavam fazer presença várias vezes ao mês, para as diversões do final de semana, sem se dar conta que, em realidade, tudo se produzira graças à ação espiritual inferior que os conduzira a um ambiente trevoso no qual, tanto quanto acontece no mundo físico, as entidades davam vazão aos seus impulsos animalizados e viciosos com a desculpa da diversão. Assim que chegou ao escritório naquela manhã, trazia a mente cheia de ideias e o coração agitado, porque sabia da necessidade de corresponder aos anseios da mulher que se tornara sua parceira nos prazeres da carne, e, por isso, se permitir a dependência emocional do homem que tudo faz para agradar a companheira com quem compartilha sensações mais intensas da intimidade arrojada. Observando o perfil das amigas de trabalho, imaginou que a mais acessível ao primeiro ataque seria Camila, aquela que era mais bonita e a aparentemente mais acessível, porque menos altiva nas suas manifestações. O relacionamento entre todos eles não era hostil na superfície, ainda que no íntimo todos tivessem seus trunfos e armas contra todos. Por isso, não deixavam de ter suas conversas e suas discussões teóricas sobre os diversos casos, mas, buscando independência e segurança, não permitiam que as coisas passassem disso para uma amizade mais íntima, na qual acabariam por revelar as próprias fraquezas. — Bom dia, Camila. Como vão as coisas? Muitas audiências hoje? — perguntou Marcelo, chegando sorrateiro à porta da sala da advogada, não sem antes ter se esmerado tanto no traje que vestia, quanto no perfume que escolhera com especial cuidado em loja especializada em essências importadas e caras. — Oi, Marcelo, estou aqui tão perdida no meio dos papéis que preciso organizar que ainda não parei para olhar minha agenda. Acho que não tenho nenhuma prevista para hoje, a não ser aqueles casos de emergência que chegam em cima da hora. Ah, que bom. Um dia sem audiências é um privilégio. Quase um feriado em nossa rotina maluca. Espero que você possa desfrutá-lo com bastante prazer. Ah, antes fosse, Marcelo. Tenho tanta coisa para dar andamento aqui que, às vezes, sair do escritório, mesmo que seja para fazer audiências, é uma forma de dar um passeio e me afastar de tantos problemas e exigências. Às vezes, Marcelo, este ambiente de escritório me pesa terrivelmente e somente o ar puro lá fora me reanima. Ora, Camila, você é tão exigente consigo mesma que acaba se deixando arrastar pelos compromissos e problemas dos clientes. Procure não se envolver tanto, não levar trabalho para casa, não ficar se desgastando com estas papeladas, porque, quando a gente morre, as coisas continuarão andando sem nós. É, Marcelo, eu sei que você está certo, mas fazer o quê? — Doutor Alberto está sempre me cobrando e me passando coisas para fazer que não posso decepcioná-lo. Afinal, no fundo, ele é o patrão e está sempre sendo informado por Leandro acerca de nosso desempenho. E, falando baixinho como quem deseja revelar um segredo, gesticulou a Marcelo para que se aproximasse. Deixara, então, o batente da porta onde se encontrava e dera dois passos na direção da mesa da colega para garantir o sigilo, ainda que o escritório estivesse quase vazio naquele horário da manhã e se pusera atento para escutar-lhe a revelação. — Você sabia que eu desconfio que Leandro vem até minha mesa e examina as pastas que eu deixo aqui por cima? — Sempre que me ausento do escritório? Não creio. Respondeu Marcelo, realmente surpreso. Por que você acha que estou chegando aqui tão cedo todos os dias? Ora, sei lá. Talvez para que o trabalho não atrase, para colocar o serviço em dia, para atender as petições. Tudo isso está bem mas principalmente para arrumar tudo antes que Leandro chegue, porque já notei que ele se ocupa demais em vigiar-me. — Será? Você não estará impressionada? Ele sempre me pareceu um colega tão respeitador de nossos espaços. — Sim, eu também pensava assim. No entanto, cheguei a fazer alguns testes e pude constatar que certas hipóteses que eu mesma havia inventado em anotações que deixava dentro das pastas sobre a minha mesa, logo mais já eram conhecidas de Leandro. E, como disse, tratavam-se de situações fictícias que eu deixara anotadas do meio dos papéis apenas para pensar depois, como se elas pudessem dar outro destino para os casos. Certa vez, ele chegou à porta da minha sala e me perguntou se havia conseguido a procuração para o inventário de um cliente, sugerindo que eu estaria atendendo a pessoas por fora para não precisar compartilhar os honorários. Marcelo ouvia tudo aquilo com um ar de felicidade interior. Seus planos estavam indo na direção correta, de forma que Camila parecia já possuir motivos para não gostar de Leandro. Desejando corresponder às suas confissões, perguntou o curioso. — E daí, Camila? — Então eu respondi a Leandro, perguntando de onde ele tinha tirado essa ideia, porque a referida pessoa continuava viva e com saúde perfeita, a não ser que ele estivesse sabendo de alguma tragédia mortal que tivesse se abatido sobre a vida do cliente em questão. — Vixe! — falou Marcelo, esfregando as mãos. — É, Marcelo, o homem se pôs vermelho, <risos> deu um sorrisinho amarelo e respondeu, muito sem graça, que era só uma brincadeira para me testar. E, como você sabe que aqui dentro tudo o que as pessoas falam tem sempre um motivo oculto, aquilo não me saiu da cabeça. Logo a seguir, resolvi dar uma olhada na pasta que se encontrava no meio dos documentos que tinham ficado sobre a mesa, de um dia para outro. Foi então que pude perceber que, em uma das minhas anotações, encontrei um papel no qual colocava, para pensar em possíveis outros caminhos jurídicos para a resolução dos problemas, a hipótese do seu falecimento, até mesmo para desenvolver alguns argumentos para apresentar aos outros sócios que se encontram na disputa que estou tentando equacionar. E no papel estava escrito, Mauro morreu. Como ficam as coisas com seus herdeiros? Naturalmente, com esta pergunta, meu pensamento estava se referindo à situação das cotas da sociedade, que estão sendo disputadas com outros sócios. Queria fazê-los pensar que, se Mauro morresse, seus herdeiros poderiam reivindicar a parte do pai e integrarem a sociedade em seu lugar, tornando as coisas muito piores. No entanto, estou certa de que Leandro, ao ler o papel logo pensou que meu cliente havia morrido e que, para poder ganhar dinheiro fácil, estava eu ocultando sua morte e procurando conseguir procurações com os herdeiros para fazer um inventário fora daqui, usando minhas horas vagas para tratar desse assunto. — Nossa, Camila, que coisa séria! exclamou Marcelo, valorizando ainda mais as revelações da amiga. — É, Marcelo, seríssimas! Mas isso ainda não é tudo. Como assim? Ora, observando essa estranha colocação de Leandro, passei a semear novos papeizinhos por aqui, por ali, deixando certos documentos em posições bem marcadas, para que pudesse observar se haviam sido tocados. E então, praticamente todos os dias alguém entrou e examinou-os sempre com cuidado para não tirar as coisas muito fora do lugar Ora Camila mas isso pode ter sido obra da limpeza respondeu Marcelo tentando buscar outras justificativas para o fato Eu também pensei Marcelo acha que não iria aventar essa hipótese assim Passei a pedir para as meninas da limpeza que fizessem o trabalho em minha sala quando eu chegasse ao escritório, durante o meu expediente, e que em momento algum, depois que eu fosse embora, entrassem aqui. Tanto que passei a trancar a minha porta e levar a chave comigo. — E mesmo assim, Camila, as coisas continuaram a acontecer? — Sim, Marcelo, mesmo assim. — Acho que Leandro tem as chaves do meu escritório, ou então as consegue com o doutor Alberto para que me fiscalize. — Nossa, Camila, se o negócio está desse jeito, até mesmo eu tenho que tomar cuidado. Isso é um crime, uma falta de respeito com você. Eu nunca notei nada de estranho por aqui, mas isso é muito grave. Você já pensou em falar com o doutor Alberto? — Sim, Marcelo. No entanto, não tenho provas e não sei dizer até que ponto ele mesmo não está por trás dessas coisas. Por isso, estou no meu canto, fingindo-me de morta, para que possa trabalhar em paz. Além do mais, há outras coisas que não posso falar, e que de uma forma ainda mais intensa me fazem supor a participação do patrão, manipulando todas estas coisas. Mas esse é um assunto explosivo, que não desejo colocar em suas mãos. Vendo que aquele colóquio já tinha rendido muito mais do que ele próprio esperava, Marcelo não insistiu no assunto, terminando por dizer. Agradeço muito o seu alerta, porque daqui para frente vou procurar prestar mais atenção nas coisas em minha sala, evitando que olhos bisbilhoteiros fiquem a averiguar as coisas que não lhe correspondem, — Ainda que não tenha nada para esconder. — Só falei, Marcelo, para preveni-lo, porque acho isso muito desagradável para qualquer um de nós. Apenas lhe peço que guarde esta informação como um segredo nosso, porque não tenho provas e não desejo acusar levemente a ninguém. — Pode deixar, Camila. Isso vai comigo para o cemitério. Respondeu ele, orgulhoso, já se sentindo muito mais próximo dela, sobretudo por causa da expressão ''segredo nosso''. Saindo dali para deixar as jovem formosas voltas com suas rotinas, Marcelo passou na cozinha e preparou dois cafés, um para ele mesmo e o outro para levar até a sala de Camila, como uma gentileza especial e uma forma de demonstrar agradecimento pela revelação. trouxe um café quente a fim de testemunhar meu agradecimento e desejar um bom dia a você, Camila. Agradavelmente surpresa com a inusitada e incomum atitude de Marcelo, a jovem estendeu a mão para receber a xícara, com um sorriso franco no rosto, o que a tornava ainda mais bela... Ao mesmo tempo em que, agradecendo a oferta, lhe devolvia o galanteio, dizendo — Nossa, Marcelo, você está muito cheiroso hoje. Que perfume delicioso é este, meu amigo? E para estar assim logo pela manhã, eu posso imaginar como é que deve ter sido agradável a sua noite, não? Recebendo aquelas palavras de Camila, Marcelo se deixou corar, mas... Para não perder a forma nem o estilo, deu um sorriso misterioso e agradeceu o elogio, dizendo que era um perfume comum, sem nada de especial, enquanto pensava com seus botões que ela nem imaginava a péssima noite que havia tido, sem nenhuma emoção e sem qualquer romantismo. Emoção mesmo, Camila, estou tendo esta manhã, com tantas revelações inesperadas. Respondeu Marcelo, agora sentindo no seu instinto masculino que chegara o momento de se retirar para deixar a jovem com a lembrança de seu perfume enquanto tomava o rumo de sua sala. Para ele, o dia já estava ganho. Aquela aproximação de Camila já havia possibilitado descobrir muitas coisas, principalmente que ela estava contrariada com a atitude de Leandro, e, talvez, até mesmo com o doutor Alberto, coisa que facilitava suas ações, imaginando que, com ela, metade do trabalho já estava feito. Ao mesmo tempo, sua mente se deixou invadir pelas novas emoções, entre as quais aquele sorriso sedutor de Camila, sua maneira sutil de dizer as coisas, a sua percepção sobre seu perfume, numa referência ao estado de prazer que pudera desfrutar durante a noite, levando o assunto para um âmbito de intimidade até então nunca experimentado entre eles. Não podia deixar de sentir uma espécie de orgulho masculino pelo fato de ter sido admirado por uma mulher tão bonita e, aparentemente, tão vulnerável no meio de tantos olhos indiscretos, de outros homens melhor posicionados do que ele próprio. Aquilo representava uma porta aberta para suas táticas, imaginando que, com as revelações de Camila, percebera que ela chegava sempre mais cedo no escritório, o que favoreceria suas conversas mais íntimas, a semeadura de novas sementes, e a conquista de mais confiança por parte dela, para que, mais rapidamente, a solução de seu problema se concretizasse com o afastamento de Leandro, definitivamente, de seu caminho. Enquanto isso, no mundo invisível, o chefe, Juvenal e Gabriel, o aleijado, se mantinham a postos, influenciando diretamente a emoção de Marcelo, tanto quanto inspirando as palavras de Camila para que tudo corresse na direção desejada. É preciso que o leitor saiba que, na mesma atmosfera do escritório físico, no mundo espiritual, havia um outro escritório dedicado a patrocinar perseguições mediante pagamento correspondente à adesão do interessado, Departamento esse que tinha direção e um grande número de funcionários dedicados a produzir diversas ações na vida dos encarnados. Esta instituição, ligada à organização, dava apoio às ações dos três espíritos a que nos referimos acima ligadas à perseguição de nossas personagens, mas que prestavam contas diretamente ao presidente da organização, a quem estavam diretamente vinculadas. Por isso, os três tinham livre trânsito e carta branca dentro do escritório trevoso que lhe servia de ponto de apoio, na área vibratória sob a qual se alicerçava, sobre o escritório físico de Alberto e Ramos. Desse modo, o chefe, Juvenal e Gabriel, tinham liberdade plena para acompanhar Marcelo e estabelecer todo tipo de atitudes que julgassem necessárias, sem se preocuparem com a autorização dos dirigentes trevosos daquele departamento. Estes se voltavam para as orientações aos consulentes ignorantes que ali chegavam, não apenas para a obtenção de favores destruidores de desafetos, como também para solicitar coisas em benefício de entes queridos que passavam por dificuldades materiais. Isso porque, querido leitor, as criaturas que estão em processo de evolução espiritual por ocasião da morte física, muitas vezes não se preparam para adotar uma postura mental elevada através da oração sincera. Desencarnam milhares de pessoas absolutamente despreparadas para as coisas do espírito, esquecidas de que, na vida da verdade, os procedimentos não poderiam ser os mesmos que são na vida da mentira, aquela que os encarnados costumam viver, baseados nas aparências, na fantasia, nas coisas transitórias. Na Terra, muitas pessoas procuram religiões que lhes satisfaçam as necessidades materiais, frequentando templos como investidores que transitam por bancos ou casas de investimentos e quando não conseguem a remuneração material ou emocional que tanto querem, não se constrangem em mudar de aplicação ou de banco, desde que saibam que algum outro amigo esteja conseguindo melhor rendimento em outra parte. Da mesma maneira, a maioria das pessoas se permite arrastar pelos sucessos alheios nas ações da fé para investir suas fichas naquele mesmo negócio, com finalidade de conseguir o mesmo rendimento. Mudam de religião como alguém transfere recursos de uma conta ou aplicação para outra, desde que as garantias de remoderação sejam maiores. E daí, quando vem o corpo morrer, mas a vida continuar... Despreparados para uma vida espiritual mais elevada, se atiram na busca de maneiras de obterem os lucros de seus investimentos, dividendos de sua fidelidade, contrapartidas de suas oferendas, como era muito comum acontecer naquele escritório trevoso, cuja fama corria de boca em boca, no meio inferior dos que se aglomeravam, na dimensão espiritual daquela cidade imensa. Longe de se espiritualizarem, boa parte das almas que perdiam o corpo se mantinham materializadas em suas intenções e, apesar de serem espíritos, se sentiam como pessoas necessitando de apoio para continuarem a manipular as coisas segundo os antigos critérios religiosos, vividos no mundo estranho dos homens de carne. Outros mais sabiam que haviam perdido o corpo de carne. Todavia, como ainda desejavam continuar agindo na esfera dos encarnados, procuravam o apoio daquela instituição tão conceituada, para que, dispondo de seus meios de interferência direta no mundo e sobre as pessoas vivas, estabelecerem processos de vingança, possibilitarem meios de apoio para os parentes que ficaram, tudo entregando para que seus anseios se vissem atendidos. Em geral, batiam à porta do famigerado escritório entidades desejosas de estabelecer processos obsessivos, desequilibrando encarnados, afastando de seu caminho certas pessoas. Eram esposas e maridos desencarnados que desejavam aumentar a perseguição sobre o cônjuge que ficara na carne, agora que ele estava procurando substituí-los por outro ou outra, tanto quanto afastar qualquer interessado na posição que havia lhes pertencido quando em vida. Eram pessoas ricas e apegadas à posse que se viam privadas da ação direta sobre seu patrimônio e que não desejavam deixar de governá-lo, solicitando do escritório medidas sobre seus herdeiros diretos para controlar-lhes à vontade e impedir que fizessem besteira com o dinheiro que não lhes pertencia. Eram espíritos que se viram vítimas da ação agressiva de alguém, a bater as portas da infeliz instituição para solicitar processos de vingança na esterilização do ódio que nutriam na alma contra seus algozes E, ainda que todas estas entidades pudessem realizar a perseguição com as próprias forças, atuando negativamente sobre as suas vítimas, seus recursos eram menores do que aqueles que teriam caso conseguissem o apoio daquele grupo de entidades inferiores que, mediante o preço estipulado, poderiam ampliar o leque de recursos negativos a serem empregados sobre os objetos de sua perseguição pessoal. Esta era a fama do escritório no plano astral. Com os recursos da hipnose, dos processos de sucção fluídica, de atuação na intuição e na vontade, na manipulação do pensamento invigilante, do sentimento carente das pessoas, as atividades vingadoras se faziam ainda mais atuantes e eficazes. Da mesma forma, usando de certos recursos próprios do magnetismo e da ação do pensamento, as entidades dirigentes do referido escritório, antigas autoridades venais, corruptas, políticos degenerados, possibilitavam, inclusive, certa classe de ajuda quando o cliente que os buscava, ao invés de desejar desgraçar a vida de alguém, se põe a solicitar amparo para parentes que haviam ficado na terra, sem apoio. Desde que a entidade solicitante aceitasse o preço estipulado, que era sempre o da entrega de si mesmo aos trabalhos da instituição, eles promoveriam, inclusive, processos de ajuda material, favorecendo a melhoria dos que estavam esquecidos no mundo, vítimas do azar, e das contingências duras da existência. Nessa ocasião, valendo-se de pessoas encarnadas de instintos inferiores que eles dominavam nas diversas instituições materiais que eram controladas pela ação intensa de entidades desse padrão, usando dos mesmos recursos que manipulavam quando em vida, quando desviavam verbas para favorecer pessoas, quando manipulavam números para fraudar resultados, quando concediam favores a uns apariguados que lhes convinha proteger, estas entidades influenciavam através das intuições para que, de forma direta, o parente desempregado conseguisse a colocação de que necessitava, atuando diretamente sobre a mente dos dirigentes encarnados que lhes sintonizasse a onda da corrupção e da baixeza para escolher alguém em especial. Essa era a rotina que tal departamento espiritual inferior costumava usar, valendo-se dos inúmeros sócios e trabalhadores encarnados que eles mantinham sob sua influência na esfera do mundo material, através dos quais iam produzindo as mesmas teias de influências e corrupções que têm dominado a vida das pessoas no tocante aos processos administrativos em vigor nos dias de hoje nas diversas regiões do mundo. E era natural que, de uma esfera à outra, do mundo invisível ao mundo visível, a própria treva preparasse reencarnações de seus membros para continuarem inseridos nos mesmos processos de malversação, de desvios e controles de poder, tanto quanto recebiam seus antigos representantes terrenos, quando desencarnavam nas condições de inferioridade moral, colocando-os nas mesmas redes administrativas invisíveis. Nada pior para tais organismos do que um administrador honesto e cumpridor de seus deveres, seguro de suas tarefas e responsável perante a própria consciência. Sempre que surgia alguém assim, estes grupos inferiores tratavam de arrumar um modo de, estudando suas fraquezas pessoais, mentais ou morais, atuar sobre elas para que o referido indivíduo se visse tentado até não mais resistir, caindo na mesma bandalheira moral e se deixando, então, arrastar para o fundo lodacento, onde todos já estavam. Nada pior para um meio corrompido do que uma pessoa virtuosa, cuja conduta se parece com agressões ao modus operandi já estabelecido, porquanto o erro odeia a virtude que o pequena ainda mais diante dos próprios olhos. E quando a pessoa íntegra não se verga, tais entidades criam situações de ataques a familiares, de perseguições judiciais, de pressões políticas, até que a pessoa se veja obrigada a licenciar-se do posto, a deixar o trabalho, não se descartando, inclusive, a ação sorrateira de delinquentes que se valham da escuridão para alvejar um indivíduo que está se colocando como uma pedra no sapato, tanto dos vivos que querem continuar a explorar as vantagens do poder e da riqueza, quanto dos desencarnados que a eles se associam no desfrute de iguais prazeres terrenais. A ação, portanto, de tais instituições, nas quais milita este tipo de espírito delinquente e pervertido, procurava, em alguns casos, usar das máquinas administrativas corrompidas que manipulava para favorecer algum parente encarnado da entidade solicitante, de forma que a mesma se visse vinculada a eles por algum benefício conseguido e, daí, não pudesse mais deixar de cumprir a sua parte nos tratos escusos que haviam sido realizados. Não é preciso dizer que, em todas estas questões, não havia nenhuma elevação espiritual por parte dos espíritos que procuravam ajuda em tais locais de engano e de ilusão, porquanto se estes espíritos, às vezes mais incautos do que maus, se permitissem apegar à fé verdadeira através da oração sincera, não se embrenhariam em escolhas e compromissos dos quais levariam muito tempo para se livrarem, pagando um preço muito doloroso pela encúria que demonstraram no trato das coisas de Deus. No entanto, como explicar essas coisas a pessoas que, quando encarnadas, deixavam uma religião por outra, na qual os ganhos materiais eram mais vantajosos. Como fazer enxergar a pessoas que se deixam levar pelos sucessos materiais de seus amigos, que prosperaram materialmente depois que trocaram uma igreja por outra. Que aceitaram usar esse critério material como fundamento de sua escolha em matéria de fé, se sucessos materiais fazem algumas pessoas desistirem dos princípios que adotaram nas rotinas espirituais que escolheram, essas são pessoas que não têm nenhum escrúpulo, que se vergam a qualquer imperativo de vantagens e favores, que se deixam corromper e corrompem desde que isso seja necessário, que não procuram as noções superiores da vida do Espírito para se transformarem moralmente para melhor, mas, ao contrário, procuram a Deus como forma de preservarem seus privilégios materiais e cultuarem seus interesses no bezerro de ouro, que amam mais do que o próprio Criador de suas almas. Como impedir que caiam efetivamente no buraco aqueles que querem ser conduzidos por cegos e que se deixam levar por eles? Cair na vala, talvez, represente a única forma de acordarem para a própria insensatez, despertando da insanidade para a lucidez de uma vida cuja essência se alicerça nas fontes sagradas do espírito, da bondade,